Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre diferentes formas de você fazer a citação quando você usa o mesmo autor é, duas ou mais vezes para não ficar repetitivo né, a citação autor data, autor data, autor data. Maravilha. E aí eu recebi uma dúvida e essa dúvida, aliás não foi nem uma dúvida, né, foi uma colocação, e essa dúvida ela se repetiu ontem. Né, e eu falei, não, eu preciso trazer isso para essa discussão. A dúvida é. Então, eu vou começar aqui pelo professor Luiz, né, que deixou essa mensagem aqui há quase um ano e eu respondi, né? Mas ela se repetiu aqui. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, podemos fazer citações de duas formas, ok? No corpo do texto ou em notas de rodapé. Perfeito. No vídeo, seria interessante você indicar que esses termos de origem latina devem ser usados apenas nas citações e notas de rodapé. E aí a Rosane diz o seguinte, segundo a BNT, as, as únicas latinas que podem ser usadas no corpo do texto para fins de referência são etial e apud. As restantes só podem ser utilizadas em notas de rodapé, no caso de opção por notas de referência, em vez do sistema autor data. Isso consta na NBR 10.520. E isso me trouxe uma dúvida. Eu falei, nossa, será que eu venho fazendo errado a vida inteira? Porque eu aprendi né, dessa forma e eu vou mostrar. Mas vamos consultar a norma, vamos ver o que a norma... Você usa esse citado por, ao invés de você colocar o ano, ao invés de você repetir o ano, que é o que eu explico no vídeo né, sobre é, citar, a, a citar o mesmo autor várias vezes no corpo do texto. Maravilha. Eu fiz uma leitura bem mais apurada da NBR 10.520, que é de 2002, lembrando que hoje é dia 6 de setembro de 2022 e eu sei que essa norma está sob revisão. Tá? mas até o momento em que nós temos é a NBR 10520 de 2002. Então ela não sofreu nenhuma alteração até a presente data,? Tá? E aí, muito bem. então nós vamos lá aonde fala sobre o que são é, o que é citação direta, o que é citação indireta, o que é citação de citação, o que são notas de referência, o que são notas de rodapé, o que são notas explica explicativas, maravilha. E aí vem as regras gerais de apresentação. Segue é. as normas da ABNT, né? citação direta, citação indireta, no texto, tal. E é. aí vamos lá, o sistema de chamada, pode ser o sistema numérico ou o sistema autor data, né? Por conveniência, a gente acaba trabalhando muito mais com o sistema autor-data do que com o sistema numérico, mas as duas formas de chamada no texto está ok. E aí vem as diferentes formas de citação. E aí vem o sistema numérico, depois vem o sistema autor-data. E o que eu quero mostrar, que foi o que me chamaram a atenção, falando aqui ó, sobre notas de rodapé, notas de referência. E aí foi aonde me chamaram né, a atenção, que é o caso do Ibidem, né, o Idem, ou no caso do Opus Citatium. Por quê? Porque o Opus Citatium, que significa obra citada, né, a mesma obra, e aqui ele traz um exemplo, você tem aqui Adorno, 1996, página 38. Depois você tem outro autor, 1990, Adorno, Opus Citatium, página 40. O que, que é esse Opus Citatium? É referente a essa obra de 1996. E foi isso que me chamaram a atenção. Eu Ivan, é, a gente só usa isso em nota de rodapé, nessas notas de referências. A gente não usa isso no texto. Eu falei, será que a gente não usa isso no texto? E aí eu fiz toda a revisão dessa norma novamente. E nas, na, no texto, ele não diz que pode, mas também não diz que não pode. E aqui, em momento nenhum, nessa norma, eu vou deixar isso bem claro, eu não sou detentor do conhecimento, então me corrija se eu estiver errado, nessa norma, em nenhum lugar diz que as palavras uh, derivadas do latim, cadê, ó, palavras latinas, né, que podem ser usadas no corpo do texto, é somente etial e apude, o restante deve ser usado em nota de rodapé e aqui novamente o professor Luiz Soares, ele coloca essa questão de origem latina, deve ser utilizada apenas em citações de nota de rodapé mas a, a NBR 10.520, ela não fala isso, né, ela não diz isso, e aí vamos lá, como essa história, minha com o Opsit, Opsitatium começou. Eu tenho aqui a minha dissertação, que é de 2008. A minha dissertação está aqui, ó, de mestrado, de 2008. Eu faço uso do Opsitatium inúmeras vezes. Está aqui, ó, Fernandes, Opsitatium, Fulfaro Etial, Opsitatium, Stein, Opsitatium, né, e segue, né, tem vários aqui em que eu faço uso no texto, uma dissertação de mestrado de 2008, que obedece a NBR 10.520, que é de 2002. 2014, eu tenho a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado de 2014. Então, aqui, ó, se eu colocar o opositatium, ele vai aparecer em algum canto do texto. Está aqui, opositatium, tá? opus cintatium. Opus por quê? Porque ele diz respeito a este autor aqui, ó. Tá? a este autor aqui, tudo bem? Que está aqui, ó. inclusive é uma PUD, tá? é, e aí antes que o Fábio me questione, <risos> nossa Ivan, você usou a PUD na sua tese de doutorado? Eu digo sim, eu usei a PUD na minha tese de doutorado, por quê? Porque isso daqui é uma informação oral né então eu não tenho acesso ao documento original antes que o Fábio me questione né? como que eu daqui acho que são anotações de, de, cam... é, anotações de campo é né? anotações de trabalho de campo e tal quem publicou foi esse camarada aqui mas a informação original tá aqui então eu tenho que manter a informação original da onde saiu né isso daqui tá então só um parênteses uh, depois mais recentemente eu tenho a minha monografia da, da segunda especialização que eu fiz, que, aliás, está aqui 2022, o qual eu ainda não defendi, né? eu vou defender em breve. E eu também faço uso do Oppositatum, está aqui. Ó. Ah, então, eu estou falando aqui de Marconi-Lacatus, Oppositatum, que é referente a essa obra de 2002. Eu nunca tive problema com isso. Ninguém nunca me questionou. E na norma, a norma não está clara. Ah, quer dizer, para mim a norma sempre esteve clara. Mas eu tive esses embates. Falar, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Então eu não sei de onde é essa informação de que essas palavras em latim não devem ser usadas no texto. Eu fui consultar o um manual da Presidência da República e o manual da, da Presidência da República também não diz nada sobre isso. Tá? Então... Alguém, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu agradeço muito pela, pelas perguntas, né? agradeço muito pelas considerações, mas eu não localizei essas informações, não localizei essas orientações, então até o presente momento está valendo o que eu coloco no vídeo, que é como citar várias vezes o mesmo autor ao longo do texto. Agora, tem uma ressalva extremamente importante, que isso eu sei que é uma é uma norma, e eu preciso achar... Cadê? Elas devem estar no mesmo... É, na mesma página. Aqui, ó. 7.1.4. As expressões constantes nas alíneas A, B, C e F de 7.12, as expressões constantes aqui nessas alíneas só podem ser usadas na mesma página... Ou folha da citação a que se referem. Tá? Então, essas alíneas aqui, A, B, C e F, do 1. Aqui, ó. Uh, a, tá falando do IDEM, o B é IBIDEM, o C é o ALPO na mesma folha. Então, a partir do momento que eu mudar de folha, então eu repito o ano do autor. E naquela mesma página, né? desde que eu não tenha outras obras ali do mesmo autor. Então, eu vou dar um exemplo. Na mesma página, eu tenho Souza 2010, Souza 2015. Se eu usar o Opus Citatium, o Opus Citatio é referente à obra que está aparecendo próxima dele. Então, para não gerar essa confusão, que eu tenho um autor com o mesmo sobrenome e anos diferentes, eu sugiro que não use o Opus Citatium porque você tem que deixar claro de qual obra é. Agora, se eu tenho um autor só e ele aparece várias vezes na mesma página, então eu posso usar o opositátil. A partir do momento que eu mudar de página, eu trago novamente o nome do autor. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro esse entendimento. Espero que assim que a NBR 10.520 for atualizada, traga uma elucidação para essa questão. Fábio? É, eu tenho, tenho uma, algumas situações que a gente tem que levar em consideração. O professor Ivan foi exatamente na, na essência da coisa e não está claro. E aí tem duas situações em jogo. Uma, quando não está claro. E aí os professores, por exemplo, eu fiz uma revisão aos 20 dias de uma, de uma dissertação. Pelo TC agora vai. E... Na, era de direito, e todas as citações diretas eram utilizadas notas de rodapé, todas. Aí eu, aí o eu, que eu perguntei, falou não é obrigatório, você pode usar lá no final, aí a minha pergunta e meu questionamento para o nosso aluno. É o seguinte, veja nas normas do seu trabalho ou fale com o seu orientador, porque na ABNT é desta forma. Só que se existe uma uma normatização interna do seu curso ou da sua linha, é, e aí eu, ele pegou, mandou um e-mail do orientador, o orientador reforçou, todas citações diretas como nota de rodapé. Então, falei, tá aí. É, é, eu vou dar uma... aí Agora eu vou fazer um outro exemplo, que ele parece bem besta, e eu fui corrigido essa semana, porque eu usei sem pensar. A coisa mais clássica da BNT, quando eu uso ano, é, no começo de frase, é no, sobrenome, fora de parênteses, maiúsculo, minúsculo, ano, parênteses. E quando for no final do parágrafo ou da frase, tudo dentro do parênteses, tudo maiúsculo, beleza? Beleza. E, que é da onde eu vim, para não ter dúvida, é tudo maiúsculo. É uma normatização interna. Tudo maiúsculo, não, não tem minu, maiúsculo, minúsculo. Para tudo, é maiúsculo, maiúsculo e ponto e vírgula. Não usa nem e é comercial tal. É uma normatização interna, então nas normas internas da EFE USP, é está escrito variação da ABNT nossa, é uma coisa meio que exclusiva. E aí eu fiz sem pensar, é, é, eu estava fazendo um, um texto sem pensar, e eu mandei para um amigo ler, só que não tinha mandado para nenhuma revista. E aí eu coloquei tudo maiúsculo a maiúsculo, eu não sei, foi, foi muito um piloto automático, acho sei lá de onde eu, por acaso era um, um texto que tinha a ver com o meu doutorado, eu acho que eu via, não sei, eu não. Eu, não, não passou pelo processo cognitivo foi bem no piloto automático e ele falou oh, quando é fora do parênteses é maiúsculo minúsculo só que eu não tava mandando para uma revista eu tava mandando para uma leitura dele aí eu aí eu não quis nem falar não relaxa que eu tá tudo bem para mim eu lembrei mas por quê porque exatamente eu sei que é diferente eu tenho essa ciência não é normal mas é assim entendeu então é a, a, da é a, a gente tem que tem, tem que verificar isso a BNT original quando não está claro, ou quando tem esses detalhes institucionais, e aí é importante ou ter a norma, ou perguntar para alguém mais antigo, ou, no nosso, por exemplo, no nosso caso lá, é, a gente tinha a pessoa tirar dúvidas, tinha uma bibliotecária que fazia as fichas catalográficas e revisões. A, normalmente, em pós-graduação, tem uma pessoa responsável por isso, mesmo instituição particular. Meu, essa é a pessoa para você mandar o um e-mail. Porque ela fala assim, ó, não está claro, ela vai pegar e ela não tem jeito, ela, essa pessoa sabe, aí ela te responde. É por isso que o nosso aluno do TCC Agora Vai, quando ele, ele entra, uma das primeiras coisas que a gente pede é o manual da faculdade, porque a gente sabe que tem algumas nuances. Não adianta eu saber a BNT de cor se a faculdade tem a sua própria norma, tá? isso é muito comum isso é muito comum. Hoje eu fiz a orientação de três TCCs, tá? um TCC da área de Direito, um TCC da área de Pedagogia e um outro TCC que é da área de Segurança Pública, vai vendo. E, e aí você imagina a minha cabeça, eu fazendo a leitura do TCC, ouvindo algumas coisas falando não, não, peraí, agora eu tenho que pegar o manual dele. Aí fui abrir a pasta do aluno, olhei o manual, porque tinha algumas nuances ali que eram diferentes. Então isso é muito comum, isso acontece. Não é o caso, né, dessa discussão, porque aqui eles citaram a ABNT. Tanto o professor Luiz contra a Rosânia, ela falou: "Olha, segundo a ABNT, na NBR 10520, e aí eu mostrei na tela a NBR 10520 e não é esse entendimento que eu tenho desde 2008 quando eu mostrei aí na tela por causa do Opsit, do Opsitátil, tá? Então, é, se houver outra norma, se houver outra colocação, pode me enviar, como eu falei, eu não sou dono do saber, muito pelo contrário, eu estou aqui literalmente para aprender, estou aqui aprendendo e compartilhando o pouco que eu sei, mas eu espero que essa dúvida tenha ficado, é, tenha ficado claro.